quero lembrar aqui, Joinha, nosso querido Moacir Siqueira. Eu até pedi ali a João Martins com toda a sua eficiência, vamos lembrar o carnaval que nós fizemos com o Joinha, quando ele tomou posse lá tá no Crato. Lembra daquela Siqueira Campo, como ficou naquela praça, literalmente lotada, e eu lancei essa música naquele dia. Meu querido Joinha, onde você estiver, você deixou saudade de muita gente, viu? Você é uma pessoa do bem e que o crato vai lembrar de você Por muitos e muitos anos, por, por, todo, por toda a eternidade Eu vou cantar para a Joinha agora <música> Ao seu pé da serra, entre os canaviais Povo sangue guerreiro como os nossos ancestrais, quem te viu não esquece jamais. Ao sol pé da serra entre os canaviais, Crato você é lindo demais. Povo sangue guerreiro como os nossos ancestrais, quem te viu não esquece jamais. Princesa tão querida cobiçada com a rubi, peso cultural do Cariri, razão das nossas vidas vamos ficar por aqui lutando juntos para ver você progredir tão querida, cobiçada com a lubi. Reserva florestal do Cariri Não há pau de arara que nos arraste daqui Fazemos tudo para você progredir Ao sopé pé da serra, entre os canaviás, guerreiro como os nossos ancestrais Quem te viu não esquece jamais Ao sol pé da serra entre os canaviais Trato você é lindo demais Povo sangue guerreiro como os nossos ancestrais Quem te viu não esquece jamais Princesa tão querida, cobiçada com a rubi. Peço cultural do Cariri Razão das nossas vidas, vamos ficar por aqui Lutando juntos pra ver você progredir Princesa tão querida, cobiçada com a vida